Tá aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu trouxe no vídeo sete lojas pulsais masculinas físicas daqui de Curitiba. Não tem muitas, então eu deixei tudo ó, bonitinho pra vocês aqui, organizadinha quando vocês precisarem, é só consultar. Mulheres que têm maridos, irmãos, pais que precisam de roupa pulsais e homens que me assistem, vem comigo pro vídeo. E a primeira loja é a Varca, ela fica aqui no centro de Curitiba, próximo ali da região do Shopping Miller, mas ela tem em outras capitais também, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras demais. Dessa lista é a única loja que também vende online, além das lojas físicas. Lá você encontra uma numeração bem generosa, moda casual, moda social também, então tem bastante terno, uma numeração, como eu disse, muito generosa. Vale a pena acompanhar eles, entrar no site e ver todas as promoções. E a segunda loja é a Big Burg. Eu já falei dela aqui pra vocês no outro vídeo de 7 dicas de loja plus size físicas daqui de Curitiba. Vou deixar aqui em algum lugar do vídeo nos cards para você lá dar uma olhada se você ainda não assistiu. E além da loja feminina, né, da linha feminina, a Big Burg também tem uma ampla linha masculina, que vai até o número 80. Então vale super a pena acompanhar. Eles não têm site. Né? É só loja física, mas tem loja física em Londrina também, e em Maringá, a lenda de Curitiba. Lá tem terno, até sapato, com, que é o Usa Flex, que, você, que é mais confortável para pés gordos. Tem sapato social também, tem jaqueta, tem moda casual, moda praia, roupa pra academia também, que me pedem muito lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no meu Instagram, tá aqui embaixo, segue lá, o Dicas pro Size CWB. Então vale a pena acompanhar a Big Bird também. Tá, e daí, gente? Tá gostando desse vídeo? Então capricha nesse like, se inscreve no canal, compartilha essa, esse vídeo com quem tá precisando dessa dica no WhatsApp, no Facebook, compartilha com o maior número de pessoas, porque essas dicas são boas, e deixa nos seus comentários a dica que você quer ver aqui, quem sabe eu faço no próximo vídeo. E a terceira loja é a Celeta Uno. Eu também já falei dela no vídeo sobre dicas de lojas físicas daqui de Curitiba, que eu já falei que eu deixei aqui em algum lugar do vídeo. Então eu vou reforçar para você realmente ver aquele vídeo, porque é o meu primeiro vídeo do canal. E a Celeta Uno, ela, além da moda feminina também, tem um, uma seção masculina um pouco menor, mas é mais voltada para moda casual. Ela tem dois endereços aqui em Curitiba, ali no centro. Dá uma olhada no Google, porque no Instagram eles não têm uma presença muito grande, não postam muita coisa, mas dá uma olhada no Facebook, no Google, que lá tem todas as informações do site deles. E vale a pena dar uma olhada lá, porque tem peças muito legais. E a quarta loja é a loja NYX. Ela fica no Polo Shop, ali no alto da 15. Ela não tem nenhuma presença online, ela não tem Facebook, não tem site, não tem Instagram, mas eu conheço a loja porque essa é dica do Renato, o Renato já comprou várias vezes lá, então eles trabalham com moda casual, tem jeans, camiseta, tem gravata, tem camisa social, uma loja pequenininha, mas atende até os 60. E volta e meia tem uns preços muito legais, então vale a pena ir lá conferir. E a quinta loja fica aqui no Jardim das Américas, é minha vizinha. E ela é bem conhecida, na verdade, mais pela parte de locação. Então fica uma dica extra. Ela tem locação de ternos, gravatas, sapatos, para homens plus size. E também tem na loja algumas peças, polos, camisetas, bermudas, na linha, na, na linha masculina. Então, além de alugar, você também pode comprar roupa na Anjo Antônio. E a sexta loja é a Charme. Ela fica aqui no Cajuru, eu não conheço essa loja, infelizmente nunca fui, mas eu vi que é uma loja até bem grandinha e bem tradicional. Ela existe desde 1980. Quem me deu essa dica foi o Renato, então eu confio. E lá tem muita moda casual, tem camisa polo, dos mais variados tamanhos, ela, eles atendem do 38 até o 68. Então acompanha eles, entra lá no site e visita a loja porque também em presença online, infelizmente, eles não têm. Mas vai lá na loja que eu garanto que você vai achar umas peças bem legais. E a sétima e última loja é a Estilo Nobre. Ela fica no Shopping Ventura, antigo Shopping Total. Se você ainda não sabe que mudou de nome, agora é Shopping Ventura. E lá, além da moda feminina também, eles têm moda masculina, com uma moda super casual, tem várias: bermuda, camiseta, camiseta Polo. Então, se você precisa, quer dar uma voltinha no shopping, vai lá no Aventura e visita estilo nobre. Não esquece de dizer que você viu pela indicação minha, né? E é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Aqui estão as sete lojas de plus size masculinas daqui de Curitiba. Se você conhece mais alguma, pelo amor de Deus, compartilha aqui nos comentários comigo. Porque não é fácil achar roupa masculina, de qualidade e loja física em Curitiba. Porque tem gente que gosta de experimentar e tem receio de comprar online. Então bota aqui nos comentários, dá o seu like, compartilha com quem precisa. E até o próximo vídeo. Tchau!